Maravilha então, final de jogo, mais uma vitória do Grêmio, estou aqui com o nosso goleirão Eugênio Neto. Eugênio, qual que é a sua análise aí desse jogo e também desta primeira fase, né? Agora é semifinal. O é, jogo foi bom, o início foi, foi bem disputado, a gente sabia da característica do jogo deles. A gente veio com um jogo também, um, com um time também muito bom. É, não é com ninguém é considerado reserva, mas a gente foi bater de frente. E fizemos um bom jogo Segundo tempo a gente soube botar a bola mais no chão O campo teve muita dificuldade É muito diferente do nosso campo Mas fizemos uma boa partida e vencemos Vamos dar continuidade no trabalho E vamos subir com fé em Deus De momento o adversário seria o Araucária né? Está no final do jogo lá Batel e Campo Mourão Pode ser Araucária ou Batel o Grêmio jogando no próximo sábado Qualquer que for o resultado dos jogos é Jogo fora de casa, aí começa a viagem mais longa, né? E já no Mata-Mata, Eugênio qual que é a sua expectativa para essa semifinal aí? É, a gente já se preparou durante todo o campeonato, desde o início, né? A gente soube jogar cada jogo, cada jogo foi diferente. E o que vier a gente vai estudar e vai, vai vencer, vamos fazer nosso melhor, nosso trabalho. Deu parabéns pela vitória. Valeu, vamos junto, Galo.